Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um programa feito com muito amor, para a edificação do seu coração, para abençoar a sua vida e a sua família. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto soleníssimo. Vamos falar sobre o juízo final. E vamos basear esta mensagem em Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15.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 E se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do Lago de Fogo. O juízo final é uma necessidade moral absoluta no mundo de hoje. O juízo final é uma necessidade vital para o próprio caráter santo de Deus. Neste mundo... Não raro, você vê um Herodes no trono e um João Batista sendo degolado. Nos tribunais do mundo, você vê um Pilatos julgando e Jesus de Nazaré sendo julgado e condenado. No mundo de hoje, você vê fascínoras, criminosos bárbaros, sendo condecorados e aplaudidos. E você vê inocentes, sendo julgados e condenados à revelia. No mundo de hoje, juízes togados mancomunam-se com crimes hediondos. E aqueles que tinham vida ilibada são tidos como criminosos e culpados. É necessário um juízo final para que a injustiça não assuma os tribunais, nem os ímpios e maus subam aos tronos para governarem. Pois a Bíblia fala sobre o juízo final. E Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15, retrata com cores vivas e voz eloquente a cena do juízo final. Esse dia está marcado. O juiz já está escalado e todos, literalmente todos, homens e mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos, todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus. Naquele dia os homens terão verdadeiro pavor e terror, tentarão fugir tentarão se esconder nas cavernas e eles estão com medo não da morte eles estarão com medo sim de enfrentar a ira do juiz o cordeiro de deus diz a bíblia que naquele grande dia do juízo os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nesses livros naquele dia Testemunhas levantar-se-ão contra nós Primeiro, nossas próprias palavras A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo Por todas as palavras, palavras frívolas que nós proferimos Eu lhe pergunto Você já mentiu alguma vez? Você já falou mal dos outros alguma vez? Você já xingou palavrões alguma vez? Talvez você nem se lembre mais, mas todas as palavras frívolas que você proferiu estão registradas nos anais do tribunal de Deus, e vamos dar conta por todas elas. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. Quanta coisa você fez, seu pai não sabe, sua mãe não sabe... Sua mulher não sabe, seu marido não sabe, seus filhos não sabem, seus pais não sabem, seus amigos não sabem. A lei dos homens não alcançou você, mas Deus sabe. Você fechou a porta do quarto para ninguém ver, mas Deus estava lá. Você apagou a luz, mas para Deus luz e trevas são a mesma coisa. E vamos ser julgados segundo as nossas obras. Nada passará ileso e nada ficará oculto aos olhos daquele que vê todas as coisas e sonda todos os homens. Mas naquele grande dia do juízo, diz a Bíblia que nós vamos ser julgados também pelas nossas omissões. A palavra de Deus diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, disso você está pecando. Em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Jesus pontuou isso quando disse, estive com fome e não me deste comer, eu estive com sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, doente não fostes verme, preso e não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. E quando as pessoas perguntarem, mas quando te vimos assim, todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E a condenação para aqueles que cometeram o pecado da omissão é gravíssima. É a condenação a eterna. É a separação para sempre da face de Deus. Mas mais do que isso, diz a Bíblia que no dia do juízo nós seremos julgados pelos nossos pensamentos, desejos e intenções do coração, o único tribunal que tem competência para julgar for o íntimo é o tribunal de Deus, quantos pensamentos povoam a sua mente todos os dias, quantos desejos sujos, malignos, perversos, pervertidos passam pela sua mente e pelo seu coração, que você não tem coragem de contar para o amigo mais íntimo, pois Deus conhece o seu coração e julgará os segredos do seu coração a ah, dia do juízo, quando tudo isso virá à tona e tudo aquilo que está escondido será proclamado dos eirados à plena luz do sol. Talvez você pergunte, bom, por esses quesitos e por esses critérios, quem pode escapar? Quem pode ser inocentado? Quem pode sair deste tribunal justificado? E eu posso lhe garantir que por esses quesitos, todos nós indistintamente seremos culpados. Porque o requisito que Deus exige é 100% de perfeição. A alma que pecar esta morrerá, diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado e todos são culpados. Talvez esta palavra deixe você numa situação até de desespero, de angústia, de um beco sem saída. Mas eu tenho uma boa nova para lhe dizer, porque está escrito nesse texto que um outro livro então será aberto. O livro da vida do Cordeiro. Se alguém não for encontrado com o seu nome escrito neste livro, será lançado para o fogo eterno. Condenação eterna. Porém, se o nome estiver escrito no livro da vida, este não será condenado, mas desfrutará da bem-aventurança eterna. Como ter o nome escrito no livro da vida? No momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo, que você sai da morte para a vida, do império das trevas para o reino da luz, no momento em que o Espírito Santo regenera o seu coração e dá para você uma nova vida. Você nasce na família de Deus. Você, então, faz parte da família de Deus. Você, então, sai da potestade de Satanás, do reino das trevas, da condenação sobre a qual você vivia. Porque você estava morto nos seus delitos e pecados, você estava contaminado pelos seus pecados, você estava condenado pelos seus pecados, mas agora você é justificado. E então seu nome está escrito no livro da vida. A penalidade que você deveria receber, Jesus recebeu em seu lugar. Na cruz ele pagou a sua dívida, ele quitou o seu débito. Ele levou sobre si, no seu corpo, no madeiro, os seus pecados E deu um grande brado, está consumado, está pago Se você está em Cristo, nenhuma condenação haverá mais sobre a sua vida Hoje você pode ter a convicção de que naquele grande dia do juízo Você será é, colocado diante do juiz E ele vai dizer para você, vinde, bendito do meu pai Entre na posse do reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Aquele dia para você não será de trevas, mas de luz, não de dor, mas de alegria imensa e indizível. Agora mesmo eu quero orar por você e colocar a sua vida diante de Deus. Pai, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que nos acompanham e nos assistem, para que eles possam crer em Jesus e receberem dele a vida eterna e passarem da morte para a vida. Assim oramos em nome de Jesus Amém. Pastor Rodrigo, que privilégio tê-lo comigo. Reverendo Hernandes, que mensagem estarrecedora e que ao mesmo tempo traz alegria e esperança ao eu nosso espero. coração. Ao sabermos que poderíamos ser julgados não pelos livros, mas pelo livro da vida escrito com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Isso de fato enche o nosso coração de esperança. E se você ficou impactado como eu por essa mensagem e quer receber aí na sua casa essa pregação, basta você entrar em contato conosco agora pelo nosso whatsapp o código de área 11 9 47 18 94 50 basta você digitar a palavra vida e a gente vai mandar para você essa mensagem de forma que você vai poder compartilhar com seus queridos vale também lembrar que as demais mensagens do programa verdade e vida você pode encontrar no nosso canal no youtube youtube.com barra tenho convicção que ali você será abençoado com a mensagem do evangelho Que de fato traz esperança ao nosso coração Conheça mais da Igreja Presbiteriana do Brasil por meio das nossas mídias sociais Também por meio do nosso aplicativo o IPB Play você vai poder conhecer um pouquinho daquilo que Deus tem feito através da nossa igreja. E procure também uma igreja presbiteriana do Brasil perto de você, para que você possa ouvir essa mensagem que com certeza trará você na direção da maturidade, do amadurecimento que é o propósito de Deus para a nossa vida. Que especial, Reverendo Hernandes, podermos estar juntos e ver como esse programa tem feito a diferença na da vida de tantas pessoas, fazendo novas todas as coisas, Agora não é, é verdade? Né? Muito bem, gente, que bom ter vocês com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. E nós estamos encerrando o nosso programa, mas nós voltaremos, se Deus quiser, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora. Um grande abraço e até lá, se Deus quiser.